E aí galera, mais uma vez o Green na sua tela. Hoje eu vim mostrar para vocês, apresentar um aparelhinho que eu vendo na minha loja. .green.solar, é só vocês entrarem. O endereço vai estar aí nas descrições. É loja.green.solar. Mas vamos lá, você pode agora transformar sua casa, sistema de regra inteligente, sistema de iluminação inteligente e tudo isso controlar na palma da sua mão com o celular. Olha só. Ligou, desligou. Você também pode configurar é, hora, horário durante a semana, qual minuto vai ligar, qual minuto vai desligar. Você pode configurar isso tudo e controlar no seu celular. É isso galera. O Green transformando a sua casa em inteligente.